Não há separador, daí eu não ter colocado. Não faz mal. Então. Hoje vamos falar sobre a privacidade hum. no Facebook. Uh, e isto vai no seguimento de no dia 28 de janeiro, que sido é o dia internacional da privacidade de dados. Então o Facebook lançou um portal com informação organizada e que é muito importante uh, nós conhecemos como é que funciona. A privacidade, que é algo com certeza que dentro da equipa do Facebook... Uh, há muitas pessoas preocupadas uh, para que seja cada vez uh, mais evoluído, dê mais opções aos utilizadores uh, e há pessoas que cada vez mais querem ter as é. suas uh, contas sim. privadas. Sim, sim, sim. sim. Apesar da minha principal área de atuação e empresas nas formações ser as páginas, posto, o profissional, sim. a verdade é que há muita gente que pergunta. Ou do ponto de vista de pais, o que é que podem, enfim, monitorizar uh, uh, os filhos, o que é que estão a fazer, ou ajudá-los a ter comportamentos mais seguros, ou então o próprio perfil que as pessoas utilizam, o que é que podem e não podem fazer e, de facto, há ainda algum desconhecimento sobre isto. Então, por isso, foi lançado este portal, disponível em facebook.com.br, basics e aqui reúne uh, toda a informação, toda a ajuda de uma forma muito simples. Portanto, não há nenhuma função nova neste dia, o que há é uma forma mais fácil de podermos consultar. Uh, e o primeiro passo que, que recomendam é se nós fizermos scroll aqui no, no site, uh, conseguimos ver aqui as questões mais frequentes que uhum. as pessoas fazem. Por exemplo, como pode escolher quem pode Mas, ver eu acho as que fotos. Da de de ajuda. Da de ajuda. Não, essa parte nunca vi. Não, esta parte é nova. Ah! Exatamente. Okay, <risos> ok, Maria faz sentido Faz sentido, exatamente. Não, mas reconhecer nada. <risos> é, assim, esta, esta parte é nova, isto é um portal novo que eles uh, fizeram para organizar ah, toda a informação. Boa. tem uh, Ou seja, isto é recomendável tanto para os pais que querem aprender mais uh, o comportamento dos filhos, como para nós também termos uma postura mais responsável nas redes sociais. Uhum. Eu costumo dizer que devemos aplicar sempre o filtro nos conteúdos que é eu vou publicar uma foto das férias com amigos ou do que for no Facebook, essa fotografia pode ficar na web para sempre e toda a gente pode ver? Se a resposta for positiva, então podemos publicar sem problema. Se a resposta não for, devemos pensar bem, porque mesmo publicando só para amigos ou em grupos sabemos que determinado momento alguém pode alterar a privacidade, portanto, a partir do momento que vai para a web é mais difícil de controlar. Portanto, uh, em primeiro lugar, realmente temos um comportamento responsável Especialmente quando somos mais jovens, que é, pensamos menos nisso, publicamos, conteúdo, menos. publicamos conteúdos e não queremos saber. E depois, mais tarde, acabam por ficar lá. Estou-me a lembrar de um caso, creio que foi no Japão, um político, uh, estava bastante reino a concorrer com outro. E, e o concorrente foi ao perfil dele, conseguir lá ao baú buscar fotografias comprometedoras na, ele na noite Sim. e acabou com a campanha dele. Portanto, não se lembrou que tinha lá aquelas fotografias. Não se esqueçam jovens que um dia querem uh, vir a ser uh, terminado uh, ou exercer determinada profissão, isso pode uh, Sim. influenciar. E muitos empregadores vão ver uh, também a informação que está no Sim. perfil, e, acaba, e, e acho bem, e portanto nós temos é que filtrar o que, o que é que vamos colocar lá, de cada, a vida de cada um, cada um é que sabe. Agora, nas redes sociais é importante esse cuidado. Um, se formos a, uma, a conta Facebook, cá em cima, canto superior direito, tem o símbolo de um, de um cadeado. Sim. E tem aqui uma opção que é a verificação da privacidade. Então, uh, aqui é um assistente muito simples, que é o primeiro passo que se deve fazer. Então vamos ao perfil, clicamos no cadeado e depois verificação da privacidade. E ao clicar aqui tenho três tipos de perguntas. Primeiro, as publicações. Uh, como é que eu estou a fazer as publicações? Quem consegue ver, não é? Quem é que consegue ver as publicações. Então temos uh, vários tipos. Uma delas é o público, significa que ao publicar toda a gente pode ver e interagir com as uhum. publicações. No meu caso, eu costumo usar esta opção porque utilizo o perfil também para fins profissionais. Quem utiliza o perfil para fins pessoais, que é o mais normal, então pode escolher a opção para amigos. Ou então, se formos a mais opções, pode selecionar mais listas. Portanto, é possível criar listas, por exemplo, pode criar lista de trabalho, de família, família. da cidade onde vives, portanto, de uns mais apertados que outros, e ao publicar naquele filtro, imagina, por exemplo, numa festa de aniversário. Não são fotos que haja problemas de estar na web, mas podes colocar na lista Claro, família. também não interessa, não é? Exatamente. Colocas eh, nessa lista. Ou podemos personalizar, podemos também definir uh, uma lista que tem acesso e excluir dessa lista algumas pessoas. Enfim, há, há um grande controle na publicação. Mas, resumindo, temos o público, amigos e depois determinado tipo de listas. O normal é estar para amigos. Depois de fazer o seguinte, uh, temos as aplicações todas que, que nós demos acesso ao Facebook. Por exemplo, quando nos registamos num no site, há uma aplicação que nós estamos a dar permissão. Ah, mas aí podemos uh, rejeitá -los? Podemos sim. sim. Ah, eu posso é vir aqui, um Exatamente. É? eu posso cancelar o acesso de aplicações uh, para as quais eu criei conta, sim. muitas delas é o o login do Facebook, uh, e posso cancelar ou então também alterar a privacidade de quem tem acesso a essa informação. Vou fazer o seguinte, e depois temos também aqui a informação. Do telefone e de e-mail, quem é que tem acesso ao telefone e quem é que tem acesso ao e-mail. Portanto, pode ser apenas eu ou pode ser uh, toda a rede. Portanto, neste caso, o que se recomenda é que utilize um telefone público, por exemplo, para que usa para fins profissionais claro. e com cada acesso a todos, ou então ser uh, privado. Depois, de fazer terminar, faço fechar e tenho um assistente básico que já, uh, já me permite ter a percepção do que é que eu fiz. Para além disso... No cadeado posso ir à opção quem pode ver as minhas coisas, ou seja, quem é que pode ver os conteúdos que estão uh, na minha página, quem pode ver as minhas publicações daqui para a frente e posso configurar tudo isso. Quem é que me pode contactar, ou seja, quem é que me pode Envia pedir, a mensa, pedir a amizade? Ah. As mensagens uh, pode se enviar ou aqueles que são amigos ou então se existirem amigos em comum essa pessoa pode também contactar se não existir vai para a caixa outras mensagens é tipo um spam é o eu tenho que, exatamente em que podes ir lá Existe. e aceitar ou não sim mas de vez em quando vou lá e é que são reais e paletes e uma pessoa okay. até, umas até tem medo de abrir pronto ok essas não abras as que me têm medo abres as outras que podem interessar pode haver contactos pois, profissionais que, também eu, eu agora tens podes mas são tantas e eu tenho e já apanhei alguns sustos portanto okay. uh, tens são, mais que fazer é, aproveito okay. para dizer que são raras as que são raras as vezes que eu okay. quando vou não ou envia pela página, por exemplo, não? É? Pois. que é o sim. que é o meio correto. Eu continuo com as duas ativas, okay. já escrevi, okay. já fiz, Maria Sescaragomes Gomes Porto Canal já não está ativa, okay. é só Maria César Gomes, okay. encontrei a página, tu okay. ainda não me conseguiste um dia, nisto. Um dia isso vai ficar resolvido. Estou a acreditar em ti, <risos> ainda! Ok, bom final, então. é bom sinal, então. O que posso fazer se, para alguém me deixar incomodar, por exemplo, é possível... Uh, uh, bloquear uh, perfis ou até denunciar se ter um comportamento indevido e devemos fazê-lo. Se alguém ter um comportamento que não é uh, correto nas redes sociais, devemos denunciar para além e de. E há de tanta bloquear. pessoa com um comportamento incorreto nas redes sociais. Como em todo lado, exatamente. Olha a defensa das redes, como em todo lado. Exatamente. Claro. <risos> Geral, aqui no geral, já agora eu vou passar rapidamente agora nas opções mais detalhadas. Portanto, aqui é um assistente que permite ver rapidamente, a par uh, desta opção que depois detalha todas, todas as, as funcionalidades, eu vou fazer um, um, um resumo do mais importante. Uma das coisas importantes é no separador geral, uh, descarregar uma cópia, ou seja, eu posso fazer download de todos os conteúdos do perfil. Um backup, digamos assim, todas as fotos, todos os vídeos, eu consigo fazer download, por exemplo, se alguém quiser apagar o perfil por alguma razão, quer deixar lá no facebook, pode ficar com os dados para ele ou simplesmente quer ter uma cópia de segurança de toda a informação que lá está. Depois se formos ao separador segurança ele tem aqui muitas opções interessantes, por exemplo a primeira opção diz-nos alerta do início de sessão significa que se alguém fez login na minha conta de facebook eu posso ser notificado para saber se está a ser devido ou, ou indivíduo. Indivíduo. Exatamente. e recebo notificações sempre que alguém uh, entra entrar na minha conta mais importante que isso é a aprovação do acesso. Que é o chamado Two-Factor Authentication, ou a autenticação de dois fatores, muito comum na web, no Dropbox é recomendado por causa de problemas de segurança que aconteceu no ano passado e no Gmail, por exemplo, em todos os serviços web e redes sociais é recomendado que se utilize a autenticação de dois fatores, que consiste basicamente numa das formas que é, ao fazer login, sempre que ele tenta que não é um dispositivo normal, envia uma SMS para o telefone para validar. Exatamente. Recomendo que toda a gente faça isso em todas as redes sociais, em todos os serviços, porque isso reduz muitas possibilidades de a conta uh, ser atacada. Uh, então, aqui basta clicar em ativar, esta é uma conta de testes, por ser que não está ativo, Portanto, basta clicar em ativar e o Facebook, aliás, tem vários modos de dois fatores. Uma é a SMS, mas permite também ter chaves de segurança, são umas penas próprias para isso. Geradores de códigos. E recuperar códigos permite imprimir uma lista de códigos. Se eu for para um sítio onde não levo o telefone, é possível também levar códigos uhum. para fazer essa autenticação. Por exemplo, vamos supor que alguém ia de férias e esqueci-se o telefone em casa. E muito bem, para não ser chateada. Então, pois. podia levar uma lista de códigos que funcionam mesmo sem telefone. Ah, é porque muitas vezes, por exemplo, não teria aconteceu-me, querer pôr neste IP... E enviaram-me um código para o meu telemóvel que está na minha sala. Exatamente. E eu não pude entrar. No, exatamente. Pronto, se tiveres uma lista de códigos claro. ou outras situações similares que não se tem acesso ao telefone, que, é o que acontece, uhum. pode-se ter acesso. Portanto, tem bastante controle. Eu diria que isto é obrigatório ativar esta opção para terem mais segurança. Depois temos também uh, dispositivos reconhecidos. Esta opção também é interessante, uh, em que eu posso ver os dispositivos uh, normais onde eu entro. E uma outra opção muito interessante é onde tens sessão iniciada. Ainda uh, que há tempo estou-me lembrar, estávamos numa, numa formação... Eu já estive em sítios muito peculiares. Assim, longe... Mas estiveste mesmo? Estive. Ah, ok, estavas mesmo lá, ok. Não, não estava, eu, eu não ah, estava. estava. Ah, não estavas? ok. Alguém estava a fazer login com a tua conta. Ok. Então É sempre um sinal que alguém está... Pode ser. Portanto, se tinhas os dois fatores, já terias os dois fatores ligados? Não, e... não. Ah, ok. Então, provavelmente, alguém entrou na tua conta. Pode ter sido. Uh, depois, os dois fatores é mais difícil. Depois então depois, os dois fatores, não é? Fizeste muito bem. O que é que poderias fazer nesse cenário? Podias terminar a atividade? Temos aqui uma opção. Tu, remotamente, podes ah, terminar. Já, isso já termina é também várias fazer essa atividade. Muito bem. Eu cheguei lá, mas eu cheguei lá porque eu percebi, não é? Que Estás no caminho mesmo... certo? Isso. <risos> aprendi... <risos> Aprendeste à tua conta, ah, não é? Ah, aprendi. Tive que aprender. <risos> ok. Por isso, eh, recomendo que façam isto. Estou-me a lembrar que há tempo estávamos numa formação e o algo... computador tinha bloqueado e estava na hora de ir embora. Então, o que é que a pessoa fez? Pegou no telefone, isto também dá para fazer o telefone, foi ao seu perfil e remotamente, portanto, fez logout da conta do outro computador que tinha bloqueado, resolveu o problema. Pronto. Portanto, é uma pessoa muito bem informada, ainda bem. Portanto, neste caso, podem ver que computadores é que tem login feito e terminar se for um, um acesso suspeito, como era o caso que estavas a referir. Uma medida de segurança também é, muito importante. Tem aqui uma opção que é o contacto legado, isto o que é? Uh, aqui o Facebook introduziu aqui uma opção, se por acaso a pessoa falecer, é uma hipótese que, que realmente que que vai acontecer Sim. a toda a gente, é uma pois. questão de tempo, não é? Uh, isto porque havia muitas contas de pessoas que tinham falecido e que estavam ali ao abandono. Então, é possível eu uh, deixar como testamento quase a minha conta a alguém, ou eu recomendar a alguém que vai ter acesso a essa conta, não para por publicar, caso. Pois, bem. Não para publicar, mas para poder fixar publicações, poder mudar a foto de perfil, por exemplo. Uh, não para interagir, que não faria sentido, porque não era a própria pessoa, sim, mas, mas para ter eu... algum controle. para encerrar? Também é possível para encerrar a conta. Sim, que, eu uh, acho que, que é o mais... Sim, sim. O mais provável que aconteça... É? Exatamente, sim. Então pode-se pedir eliminação da conta, ative esta opção, uh, para que, que assim que a pessoa falecer, alguém tenha a possibilidade de fazer isso. De qualquer modo, se isto não for feito, existe um link de alguém que comprove até ficaste chocada com esta não, não, eu a é um assunto nisso, desagradável é? de falar mas, mas, mas de qualquer modo mas não deixa de ser possível que, é, outra das coisas que eu fico chocada é que agora no outro dia eu não devia estava a ver a televisão e até fiquei a olhar para o, para o António o António olhar para mim que é um não sei se é um seguro nós sempre percebemos bem que é para depois pagarmos o nosso funeral não viste é isso, assim? isso na televisão não sabia um anúncio qualquer que é, é tipo um seguro opaco começa a pagar x mas... que é para quando morrer está tudo pago dá tudo, dá tudo tudo bom não, mesmo. melhor é então escolher já a caixinha uma à maneira não é que, que liga com liga-se com wi-fi de preferência Eu vou assim, não é lá vou pensar nisso pois que se resolva, quem, não quero nem saber quem quer quem que, saber. Tiver que resolva não é exatamente quem bem para lá não exatamente. percam tempo <risos> temos que ir embora é. Pedir eliminação de conta é essa a opção que podemos fazer e por fim o desativar a conta se por alguma razão as pessoas quiserem eliminar a conta. Depois temos o separador privacidade onde podemos configurar quem pode ver uh, os meus conteúdos, as publicações. Sim, mas esse já é mais antigo não é? é... Sim, sim, todos estes já, já, já, existe, já, já existem, tempo. sim, sim, sim. Uhum. Uh, algumas, as pessoas provavelmente já conhecem. Quem é que pode acionar, quem é que pode encontrar, mal pesquisar ou não? Chato, Luísa, hoje. não imaginas. E ele já tem a privacidade bem afinada no Facebook? Não sei, eu sei que é outro pergunta. dia foi desadíssimo Porque colocou milhares de fotografias nossas Só que achava que ninguém ia ver Ok, eu estava. Pronto. Porque Ele fez um álbum E achou okay. daquilo, pronto, ia ficar lá arrumadinho Não ia aparecer no feed de ninguém Ah, e eu vi apare... essas fotos Até exatamente. Exatamente. que de ver, exatamente Estavam... foi, tás, foi um momento Tu estás chato Tu estás o mesmo protótipo de homem com gripe É que estás com gripe E é chato Vamos embora Ai, temos que ir para intervalo. Temos que ir para Já me disse Muito mais de 350 vezes ao ouvir. Ok, é um, quer, é um, queres a que está na hora. É um picamiolo, sabes? <risos> queres a que está na hora. Então, só para terminar, eu gostaria de deixar também aqui a informação. Uh, existe uma... Obrigada, que, que permite uh, impedir bullying, portanto tem aqui um portal Olha do Facebook, isto é novo. Giro, não é? O, o procedimento. <risos> está a dizer que precisa desse. É, ok. Então cá está. É escapazo, não é? Já te que é escapazo. Facebook.com.br safety é um portal Sim. Uh, que permite, tem o um centro de prevenção de bullying, tem o um portal dos pais, que é.. vou mostrar, penso que é este aqui. Olha, isto é muito útil. É. Tem um até portal me portal dos pais. Estar a falar correr. Sim, tem um portal para os pais, uh, aqui está, portal para os pais, para bullying, uh, e tem todos os procedimentos que devemos ter. Um muito importante, o caso dos pais, nomeadamente quando os filhos são menores, uh, é acompanhá-los, portanto, como dão a educação noutras áreas, claro. estar com eles nas redes sociais e explicar Temos o comportamento falar que Vamos com mais calma, porque claro claro acho que esse é um claro tema muito sim, interessante claro e infelizmente que, que afeta muitas famílias. Uh, e também podemos pôr este link, ai que eu estava à procura de espirro agora, Na... facebook.com.br no Facebook. e tem toda esta informação Bom, pomos o link. e recomendamos que os pais façam o acompanhamento tá e, e faço o comportamento partilha, das redes eu. sociais. Muito bem. Então temos de fazer partir é isto, isto é importante, Sim. há muitas crianças a sofrer e, e bastante. Podem encontrar todas estas dicas e muito mais uh, no site do nosso Vasco que é www.vascomarques.com Se vai ter visitas do Brasil. É o objetivo. Nós, na segunda parte temos a rubrica Sky Park, vamos okay. até ao Rio de Janeiro. Muito bem. Sabias? Muito bem. Estamos super okay. tecnológicos Muito nós bem. aqui na Olá Maria. <risos> Olha, eu sei que o Luís me vai matar, mas eu vou pedir à nossa gruinha para só focar aquilo que está no forno, porque o cheiro que está neste estúdio é... não é? Vai, é incrível. Não dá é para fantástico. Não, é, e... não dá para partilhar nas redes sociais. Ora, ora, ora. Pronto, eu despeço-me já e fiquem com esta imagem. Eu já volto, minha gente, eu já volto. Que maravilha. Que é bom.